Round 1 Fight! É galerinha, ano de 2020, esse ano tá bem complicado, não tá? Olha só! Eu vou ganhar esse jogo e ninguém vai estudar esse ano. Primeira carta que eu tenho contra você, olha só! Covid! Lide com isso, um monte de concurso cancelado, ê, da nação, né? Reforma administrativa, eu tenho medo porque vai acabar com os concursos públicos. A reforma administrativa vai acabar com a administração pública. Não vale a pena estudar. Não estuda não, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ai meu Deus do céu, temos também a guerra do Irã. A guerra do Irã não aconteceu, a gente estava esperando a guerra do Irã, mas não aconteceu. Enfim, volta mais uma casa, não tem dinheiro, volta mais uma casa, suspendeu o concurso, cancelou, volta mais uma casa. A TV fica colocando medo em você e você compra esse medo e fica no Facebook e fica no Instagram e não estuda. Parabéns! Pelas minhas contas, você já voltou aqui umas 10 casas. E agora, o que você vai fazer? Ok, minha vez então de jogar. Eu tenho apenas 5 cartas e olha só, primeira carta. A pandemia está passando e nós temos alguns concursos sendo realizados, incluindo a aplicação da prova. Eu vou andar uma casa. Eu tenho também uma segunda carta aqui. Nossa, essa carta aqui é bastante interessante. Olha só, os concursos que você falou aqui, eles não foram cancelados. Eles foram suspensos, na verdade. Então, eles vão voltar. Assim, quem estiver estudando para o TJ Rio de Janeiro, TJ Santa Catarina e para outros concursos, Prefeitura de Goiânia e outros que foram suspensos, eu acredito que seja melhor andar duas casas, tá certo? Continua estudando e avança duas casas. Ai, meu Deus do céu, terceira carta. Está com medo da reforma administrativa. Pois é, nenhuma PEC passou o aí pelo Congresso Nacional. A média de emendas é em torno de 300 ao longo da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, tudo pode mudar. Inclusive, essa reforma pode não passar do jeito que está. Eu acredito que ela vai ser dessaturada ao longo do tempo. Eu não sei se você concorda, mas eu vou andar cinco casos aqui. Por quê? Porque pode ser que esse medo todo que nós estejamos tendo, logo, logo, ele tenha fim. Tá certo? Então, esse daqui é, é a minha carta racional. A carta irracional. Eu falei para você que tudo poderia acontecer, né? E eu mereço 10. Eu mereço de verdade andar 10 casas com essa carta. Pode ser que, como nós estamos no Brasil, aconteçam traições, mudanças de posição. Naquele teatrinho do Congresso, onde o povo diz que nos representa, pois é, pode ser que de fato tudo aconteça e que nós tenhamos mudanças aí sensíveis, como por exemplo a questão da carreira de Estado. Psicologia ou não é uma carreira de Estado? Eu acredito que sim. Porque nós trabalhamos com avaliação psicológica, é algo que é específico da carreira, da área da psicologia. Nós trabalhamos com informações privilegiadas, informações confidenciais, você sabe disso. Então, as carreiras de tribunais, por exemplo, as carreiras do Ministério Público, a Defensoria e outras devem ficar de fora. E não sei se você leu a tal da... Como é que é o nome? Constituição. Pois é, tem gente que não gosta muito. Tem aquela Constituição que fala que a saúde é um dever do Estado. Eu vou andar 10 casas e agora valendo mil pontos. O projeto de lei orçamentária de 2021 tem 12 mil e poucos cargos previstos para estarem aí disponíveis no ano que vem na forma de concurso. Então nós estamos falando de provimento através de concurso em 2021. Vale a pena andar então? Eu vou andar um bocado. Gente, olha só. Eu vou continuar andando no meu tabuleiro, vou, a despeito dos medos que essa galera fica colocando aí pra gente, eu vou continuar andando e eu quero que vocês continuem andando também. Vamos ter concursos, boletos vão continuar chegando sempre. Nós temos evidências racionais de que no ano que vem nós vamos ter vagas autorizadas para os concursos públicos. Ninguém vai ficar esperando essa tal dessa reforma administrativa, porque você é concurseiro e além de tudo, antes de concurseiro, você é brasileiro, você sabe o que é trabalhar com instabilidade. Não deixe esse ano de 2020 derrubar você. Continue estudando, vamos juntos de fato até a sua aprovação. Tome decisões mais racionais, nada de catastrofização, nada de dicotomia, veste a carapuça, você é psicólogo, faça aí a honra da casa e faça a sua história crescer. A narrativa depende de você. Tchau!